E aí galera, beleza? A gente não tá com vocês. Com mais um vídeo, estamos aqui. Seguinte, mano, o vídeo tá um pouco aqui na frente, já tem 4 minutos. Porque nesse vídeo, um gringo é... ensina. Você tem um download e a instalação do GTA Sandras Brasil, mano. Sinceramente, eu sempre quis jogar, né? O GTA versão brasileira. Inclusive, um sucesso nas bancas dos Camelô. Quem nunca aí foi, né? É, eu ia falar a palavra aqui, mas não saiu. Quem nunca foi enganado, né? Até mesmo GTA V na banca pro PlayStation 2, versão brasileira Rio de Janeiro. Mano, seguinte. Vamos assistir esse vídeo aqui. Se você quiser instalar aí no seu PC, eu vou deixar o link na descrição, só você ir lá. Acionar o vídeo do cara, fazer o download, instalação. E ensina como instala, né? Eu não sei se é o Rio de Janeiro, aquela versão do Rio de Janeiro. Ele tá com gráfico, né? Ele tá com gráfico melhorado, como vocês podem ver aí na imagem. E eu tô com a camisa aqui do maior do Brasil. Seguinte, <risos> tem que dar uma finetadinha, né? Mas enfim, galera, segue lá no Instagram, tá? Se você ainda não me segue, segue lá. E eu sempre mostro muita coisa do que eu não mostro no canal lá no Instagram. Tipo, unboxing um de camisa, a statue que eu fiz, ó. Eu, tô, eu tenho aqui, ó. Vou colocar perto aqui que o microfone ele, ele, ele, se eu sair muito, ele fica falhando. Olha, tatu do homem, quem é esse cara aqui? Davinha Jones versão né? O, o, o, o Dava do Gameplay RJ é a versão humana <risos> e temos aqui a versão peixuda e Ficou legal né, mano? Mostrando assim, parece, parece da hora. Eu mostro algumas coisas lá, inclusive, eu tô para fazer uma aqui ó, pera que os caras fecharam tudo aqui mano, os caras fecharam, mano fecharam tudo, pararam o ônibus, não tem ônibus, não tem é, mercado, nada, nada, tá tudo fechado, como é que tá aí na sua cidade bora dar o play, eu quero ver essa parada, o cara já tá com aquelas motocas, bom, essa, pelo menos essa parte aí a gente já conhece né, até o mapinha ali tá bonitinho mano como ele de GTA 5 Brasil, ó lá. Tá em 60 frames. E tá bonito, né, mano? Ó, posto BR. Mano, posto Petrobras tá caro pra caramba, gasolina. Quase 6 pau um litro de gasolina normal. Vou pagar 4,50 na aditivada. Vamos ver o que que... Ó, o carro do gás ali, mano. É, da... Como é que chama? A rota. É São Paulo, então? A rota na rua. Ih, rapaz, veio atrás dele, ó. Tem a Grove Street. Não sei se vai ter alguma. Olha isso, mano. O que é isso aí? Uma praça? O cara mudou. É uma favelinha aí, mano. Ah, é a rota? A bandeirinha do Brasil. Eu acho que ele deve ter feito esse vídeo aí, porque eu já fiz vários reacts de vídeo dele, mano. E o cara nunca, nunca tive problema. As lombara, né, que só tem no Brasil, eu acho. Então, vamos ver se tem algum local Assim que a gente fala, que a gente Reconheça aí Que realmente é uma cidade São Paulo, Rio de Janeiro Porque essas versões aí brasileiras Normalmente os caras fazem o Rio, né Tem umas bandeirinhas ali do Brasil Centro de reciclagem Vamos ver se ao ah, o centro da cidade, tá ali o Mazing. Igreja ali, né Ó, oh, os caras da ROCAN. Caramba, a polícia tá braba com o maluco, hein, mano. O carro da UltraGás ali, mano. Olha lá. Parece que é só algumas. Nossa, o policial quase. Ó, <risos> o oh, policial, ó, oh, o policial. Caraca, moleque. É a roupa farda mesmo, mano. É a farda da polícia de São Paulo. Caraca, lá, oh, a polícia atira. Tá ca... Deixa eu ver quanto tem de vídeo. Bom, ó, tem, bastante, tem bastante time de vídeo. Mas você viu aí, ó, é... Polícia rocan Foi preso. Capturado. Tá em português aí o jogo. Olha ah lá, mano. Ultra Geyser, irmão. CG150. <risos> Toma barulhinho. Bom, tem muitas coisas aí que fazem relação ao Brasil. Mas a é questão de mapa mesmo. Ah, ó, umas favelas. Algumas favelas ali, ó. Já até vontade de instalar o Fusquinha. Ih, caramba, um o cara empinando ali, ó, a CGzinha. Olha aí. <risos> Ai, maluco. Vamos ver, vamos ver. Qual... É, mano, pelo menos as coisas de São Paulo, né? A moto da, da Rocan ali. Vamos ver se ele vai pra algum lugar que... que faz referência. Aí, favela. Favelinha aí. Mas eu tô ligado que tem o um Cristo Redentor em algumas versões aí, ó. Olha isso, mano. <tos> Vamos ver se tem mais alguma coisa. Olha lá, eu tô só velhinho, os morro, né? Morro. <coughs> Ó! Ué, dá pra entrar aí? Não. Eu queria mesmo, mano, pegar um Play 2 e ficar testando esses jogos que foram. <risos> Ô, louco, o cara falando... <risos> o cara falando em português, véi. Olha lá. Agora acabou, não vou falar a palavra. É... Caraca, mano. Será que ele colocou na edição ou tá no jogo mesmo, mano? Aí é, Vai falar, vamos ver. Não, esses daí é, é gringo no, no meio da. Tem gringo que gosta aí. Lá no Rio de Janeiro eles, É como se fosse um. É como se fosse um passeio turístico. Olha lá. Perto da praia. E o cara tá usando a gravação do, do, do, da Nvidia. Não tem. Vé, mano. Olha isso, velho. Que louco. Eu gostei do cara falando Eu Queria que ele encontrasse outro, mano Outro cara falando, pra ver se Caraca, esses becos aí, maluco Olha isso oh, Tá horinha até, mano As caçambas Esse lugar aí é o quê? Bala de futebol e tal Uma igreja Ó oh. O que, que tá escrito ali? Vamos ver Não, não tá escrito nada Tem que ter alguma coisa em português Bom, pelo jeito aí o mapa não é o Rio, né? Não é o Rio de Janeiro Um monte de roupa no chão ali, velho Lixo, sei lá Não é o Rio de Janeiro de... É... Seria São Paulo, né? Seria São Paulo. Que isso aí, o McDonald's? É o CJ? Não é o CJ. O cara vai jogar sinuca, mano. Sinuquinha, humilde, oh, Ó, Coca-Cola, soda. Vai pegar o que aí? Falta pegar uma Huffles. Não, não mostrou. O gráfico tá bonitinho do jogo. Vamos lá, hein. É, são... Seria Santos, né? Porque. Santos, ou sei lá, Bertog, esses lugares aí que tem praia. Porque São Paulo não tem praia. Só tem um rio lá que você quiser, né, Seria essa referência. Mas eu acho que ficaria. É, pra Los Santos, o Rio de Janeiro ficaria melhor. Olha o cara caminha ali. Vamos ver se tem mais uma referência. É, mas a maior referência são alguns veículos, a, a polícia e. E. A favela, né? E as faixas pintadas no chão, fala da demais Mas é isso aí, galera Se você quiser baixar aí, mano Fazer o download, instalar aí no seu PC Opa A Subway rede Globo rede <risos> ah, Globo, mano Que loucura, cara É, muda muita coisa se quiser baixar aí para você ver, dá uma olhada, o vídeo mostra certinho como é que faz para você fazer o download. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Tamo junto, valeu. Fui!